Olá, tudo bem? Você sabia que no dia 28 de julho, das 13 às 14 horas, eu vou apresentar um webinário promovido pela Organização dos Estados Americanos e pela Rede Interamericana de Professores das Américas? Esse seminário vai tratar de um tema que eu acho que é do interesse de todos, ou seja, como ensinar a turma toda, sem discriminações, sem ensino à parte. E é para isso que eu estou convidando a todos, para que se juntem a demais professores das três Américas, que nesse dia estarão reunidos para conversarmos sobre a educação inclusiva. Divulguem o webinário para seus colegas, convidem as pessoas que vocês acham que possam ter interesse no tema e é muito fácil participar. Vocês vão ter aqui, no Todos Nós em Rede, o endereço para se registrarem no computador de vocês. Inscrevam-se, registrem-se. E no dia 28, às 13 horas, entrem nesse site e vamos estar juntas tra trabalhando sobre esse tema que eu acho que vai agradar a todos, porque eu estou fazendo todo o empenho nisso. Então, até lá. Conto com vocês, com a presença de todos. Tchau!